Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaSJTRD e no vídeo de hoje eu vou fazer a maquiagem mais difícil que eu já fiz na minha vida. Na verdade, direto eu falo que eu vou fazer a maquiagem mais difícil que eu já fiz, mas na maioria das vezes dá certo. Mas hoje eu realmente tô com medo, porque a gente vai fazer um olhão cheio de detalhes e como vocês sabem, eu não tenho muita pálpebra pra trabalhar. Mas mesmo assim, eu queria fazer esse desafio, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por make arco-íris. Vocês provavelmente já devem ter visto rolando aí na internet esse look de maquiagem aqui. Eu me inspirei depois de ter visto o James Charles recriando esse look, mas a criadora original dessa make é a Chloe Fritz MUA, vou deixar em algum lugar da tela o print com o Instagram dela, com o usuário dela pra vocês irem conferir, mas basicamente é isso aí, já separei aqui as minhas duas paletas arco-íris favoritas que é a da Ludurana que tem resenha aqui no canal e a paletinha da NYX que eu tanto falo pra vocês, que é minha paleta arco-íris favorita então se você já gostou da ideia, já dá um like aí embaixo e se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro continue assistindo aí eu tava com saudade de fazer isso Então, gente, eu já preparei a minha pele, inclusive eu tô pensando sinceramente em postar um vídeo de pele atualizada. O primeiro vídeo aqui do canal foi sobre a minha rotina de pele, mas eu já mudei muita coisa, mesmo o um vídeo não sendo tão antigo assim. E eu quero falar sobre, então eu acho que eu vou acabar gravando um vídeo e postar um dia desses. Mas enfim, isso não vem ao caso. Bom, primeiramente eu estou tô com a minha pálpebra corrigida e selada. Quando eu tava me maquiando, eu usei esse corretivo aqui da linha Natura Aquarela e selei com o pó Fit Me da Maybelline. Mas enfim, vamos começar. O primeiro o tom que eu vou começar vai ser o vermelho Eu vou vir primeiramente nesse tonzinho aqui do cantinho E eu vou colocar bem no cantinho mesmo Não vou arrastar muito esse vermelho Inclusive acho que eu já até puxei demais aquelas Mal comecei, já errei E vou depositando no outro olho igualmente Olha, tá vendo que tá dando um pouquinho de fallout aqui? Eu acho que vou pegar um pincel de pó, varrer esse excesso E já me proteger pra eu não ter que lidar com problema de manchinhas aqui embaixo Vou já fazer uma caminha de pó aqui embaixo Só por garantia mesmo, só caso caia alguma coisinha aqui embaixo eu varri mais fácil Enfim, vou vir em outro pincel e lá na NYX Ultimate Brights Eu vou selecionar esse tom de roxo aqui, que é super pigmentado E eu já vou depositando bem do ladinho desse vermelho que a gente já colocou aqui no olho vou vir aqui nesse tonzinho de azul agora e vou depositar ele logo do ladinho igual a gente fez com essa mesma sombra e lembrando que agora você só precisa depositar você não precisa se preocupar em espumar ainda deixa marcadão assim só se preocupa em depositar a sombra de forma que ela fique bem intensa e que fique no formatinho certo Vou vir nesse tonzinho de verde aqui embaixo. Olha, gente, por que é tão importante você fazer essa caminha de pó translúcido? Vocês estão vendo tanto de fallout que as sombras coloridas estão fazendo? Mas, enfim, como eu ia dizendo, vou vir lá na sombrinha verde e vou colocando ela bem rente à outra. Agora eu vou vir na minha paletinha da Lul e vou pegar esse tom de amarelo aqui do cantinho também. Vou depositar ele mais aqui na extremidade. Mas lembrando pra você não puxar muito esse amarelo Porque a gente vai misturar ele com um tonzinho Que é um amarelo mais mostarda, sabe? Isso que parece muito com laranja Inclusive muita gente confunde, mas não é E você vai depositar ele em cima mesmo do amarelo Porque o nosso objetivo é misturar Esse tom de amarelo mais vivo com esse tom de amarelo mais mostarda Agora sim, a gente vai para um tom de laranja. A gente vai pegar esse tomzinho aqui de laranja bem vibrante da paleta da Luderana. Tá Vendo como tem diferença? Ó, esse é um tom de laranja e esse aqui é um tom de amarelo mostarda. Vamos fazendo uma marcação aqui, logo do lado do amarelo. E a última cor que a gente vai usar vai ser a mesma corzinha que a gente usou aqui no início, que é esse vermelhão. Vamos voltar lá nele e vamos desenhar o formatinho aqui que vai fechar a marcação das cores. Beleza, agora que a gente fez todas essas marcações e que a gente parece uma pessoa maluca A gente vai vir no um pincel bem pequenininho e vai vir esfumando essas marcações, essas linhas que estão entre uma cor e outra Então faça isso com calma, use vários pincéis Cada vez que você for trocar de uma seção pra outra Ou você limpa o pincel ou você troca pra um outro E basicamente é isso aí É o que eu vou fazer agora e isso provavelmente vai levar um tempinho Tá bom, agora que as linhas... No meio sumiram, você pode estar se perguntando Por que eu não esfumei essa parte superior aqui É porque agora que a parte Complicada da maquiagem vai começar Primeiramente eu vou varrer esse excesso De fallout aqui e torcer Pra que nenhum pigmento estrague A minha pele, agora a gente vai precisar De pincéis de delineado Mas a gente não vai fazer delineado No nosso olho, a gente vai usar eles Com corretivo, e é com eles que a gente Vai criar aquelas gotinhas que vão descendo Na nossa pálpebra, entendeu? Os meus corretivos favoritos são esses aqui o primeiro é o Tractor Efeito Matte, que é um corretivo oil-free, inclusive ele é super, super, super barato. E o outro é esse aqui da linha Natura Aquarela, eu acho a forma dele super parecida com o da NARS, o Radiant Creamy Concealer, que inclusive é muito bom. Mas o da NARS é um pouquinho carinho e esse aqui é mais em conta da Natura, então eu amo muito esses dois. Às vezes gosto até de misturar ambos. E além de tudo, são de marcas nacionais, o que é muito legal. Lembrando que quando você for traçar o formato da gota, sempre faça ela mais fininha em cima e mais abaulada embaixo Pra realmente dar um efeito de uma gota Gente, vocês sabem como é que faz uma gota, entendeu? Só segue o formato E se você, assim como eu, tiver pálpebras meio caidinhas, toma cuidado pra não acontecer isso aqui, sabe? Pra você dobrar o olho e carimbar aqui embaixo, é pra ficar só lá em cima Mas também não é nada demais, isso aí você pode corrigir depois Lembrando que a maquiagem vai ficar legal se você fizer as gotinhas mais ou menos do mesmo tamanho nos dois olhos Mas você não precisa fazer as gotinhas exatamente nos mesmos lugares Você pode ir mudando, você pode criar pequenas gotas no meio da pálpebra, sabe? Você que fica livre pra decidir como é que você vai deixar a sua make Agora que a gente marcou... Todas as gotinhas, pra gente tirar essas marcações, a gente vai vir com um pincelzinho de corretivo que Inclusive o meu tá até sujo de quando eu tava preparando a minha pele Mas basicamente o que você vai fazer é só encostar ele aqui em cima, sabe? E ir tirando essas marcaçõezinhas e esses excessos Só pra deixar tudo mais lisinho e mais polido, sabe? Mas lembrando que é pra passar só acima das gotas, não em cima delas Tá vendo? Não mudou quase nada, mas vai dar uma diferenciazinha no acabamento A gente pode deixar isso mais interessante, criando uma situação de luz e sombra E pra isso a gente vai criar uma sombra atrás dessas gotinhas Pra isso eu vou usar um pincel de precisão Esse aqui é da Macrilan número M907 E eu vou usar um pó facial da Ruby Rose, na né, cor PC18 Inclusive eu adoro usar esse pó pra fazer contorno, tô usando ele hoje e basicamente o que você vai fazer vai ser só colocar no sentido que você quer que a sombra em volta da gotinha fique Em algumas regiões se você achar que o pincel de precisão ainda é muito grande Eu vou vir nesse pincel de delineado aqui de um kit de maquiagem que eu tenho há muito tempo E aí eu vou só nas áreas menores que o pincel de precisão não consegue atingir esse passo de usar o pó ou uma sombra Caso você esteja usando uma sombra Pra criar essa situação de luz e sombra Vai dar mais diferença nessas cores mais claras Aqui do centro, como por exemplo amarelo, verde Ou azul, que vocês estão vendo aqui nesse lado Que tá diferente Bom, e agora a última coisa que a gente vai fazer pra criar esse efeito de luz e sombra são criar os highlights, né, que é o iluminado, que é como se fosse aquele brilho da gotinha descendo. Pra isso eu tô usando um pouquinho de batom líquido branco na pontinha do pincel de delinear, inclusive é o mesmo pincel que eu usei pra fazer o sketch das gotinhas caindo, eu só limpei o pincel e coloquei um pouquinho de batom nele, mas lembrando que você pode fazer isso com delineador líquido ou até com tinta facial mesmo, aquelas pra maquiagem artística e tal. Não recomendo muito você usar lápis porque pode desfazer as gotinhas, caso ainda esteja um pouquinho molhado. Outra coisa muito importante é que em cada parte da gotinha que você fez o seu iluminado, você tem que fazer nas outras no mesmo lugarzinho, na mesma direção. Assim vai fazer bem mais sentido. Acabou que a gente falou, falou, falou e a gente tá, tá com esse sumado aqui embaixo que não faz o mínimo sentido. Então vamos terminar logo isso. Eu comecei fazendo o vermelho naquela hora, né? Mas vamos dar acabamento aqui pra ele. Logo em seguida, vamos partir para o amarelo e vamos misturando aqui até virar um laranja. Vamos partir para o verde, vamos colocar o azul aqui no meio e vamos colocar um roxo aqui. Uma dica que eu sempre gosto de usar para fazer o acabamento da pálpebra inferior é vir com a Beauty Blender um pouquinho de pó do tom da minha pele pressionando aqui em volta. Essa dica eu aprendi com a Bruna Tavares. E vir esfumando o pó que está no tom da minha pele com o esfumado aqui só pra deixar tudo mais bonitinho, com acabamento melhor. E se você achou que a gente já tinha acabado com as cores dessa maquiagem, a gente não acabou, a gente vai vir num tom de rosa que não podia faltar nessa maquiagem. E eu vou pegar esse aqui da paleta da Lodurana e colocar ele aqui no cantinho interno do meu olho. Vou esfumando aqui pra ele ficar mais bagunçadinho, sabe? Vou vir agora aplicando um lápis para olhos brancos, esse aqui é da Vivaí, é um lápis 2 em 1, um, metade branco, metade preto. E vou aplicar porque isso ajuda muito a dar acabamento pra maquiagem e para aumentar o olhar. Não sei se vocês vão conseguir perceber a diferença porque eu tenho olhos pequenos, mas dá uma aumentadinha no olhar. Em cima do lápis de olho eu decidi aplicar um pouquinho do batom branco que eu usei aqui no meu olho, aqui em cima, para ajudar no impacto do efeito dele. Pra máscara de cílios, vou ficar com a minha máscara favorita, a Push Up Drama da Maybelline E vou aplicando ela tanto nos meus cílios superiores quanto nos cílios inferiores Vou colar cílios agora, são o modelo Freedom número 10 Não lembro qual foi a loja, gente Mas comprei na 25 e foram super baratinhos e os cílios mais lindos que eu já usei na minha vida Foi tipo R$8,00, não tô brincando E pra colar eles, vocês já sabem que eu tô usando a minha cola favorita sempre A Super Stronghold da Kiss New York Beleza, cílios colados, olha a diferença que deu no meu rosto E como eu usei aquele pó pra evitar manchar o meu rosto aqui embaixo A gente acabou perdendo um pouco do iluminado E ultimamente eu tenho gostado muito de usar essa bruma aqui Que é a Soft Matte da Ruby Rose Eu paguei R$23,00 na minha, achei um preço super em conta E eu tenho gostado bastante desse produto aqui Tem uma outra bruma que eles lançaram, que é uma... Que deixa glow, na verdade, Que é testar ela, ainda não tenho Inclusive, se eu tiver a outra, se vocês tiverem interesse Eu posso até gravar um vídeo comparando as duas Mas eu vou passar aqui no meu rosto e como eu falei que a gente perdeu um pouco do iluminado e eu usei uma por uma más. Vocês podem estar se perguntando, tipo assim, isso não faz o mínimo sentido Mas é porque agora eu vir na paletinha Bright From The Heart Palette Que é uma paleta de iluminador da Ruby Rose Vem oito iluminadores e os meus favoritos são esse e esse Eu gosto sempre de começar o meu iluminado com esse e depois vir só no centro da minha iluminação com esse aqui E é exatamente isso que eu vou fazer Pra finalizar essa produção, como tem muita coisa acontecendo aqui, eu vou usar um batom nude E não, eu não vou usar o 283 da Ruby Rose, que eu sempre uso aqui no canal Dessa vez eu quero um nude, mas eu quero um nude mais quente do que ele Então pra isso eu vou usar o batom Matte 14 Devaneios da linha Intense de O Boticário E basicamente isso conclui a maquiagem de hoje Enfim, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Lembrando que na semana passada não teve vídeo porque eu estive doente para pra produzir vídeo leva muito tempo aqui pro YouTube. Mas se você me segue lá no meu Instagram, você não ficou sem conteúdo meu essa semana passada não, viu? Eu postei horrores lá no Instagram, então já me seguem em que lá essa semana teve looks de maquiagem novos, teve tutoriaizinhos de Instagram. Inclusive teve um de São João que eu tava usando esse mesmo batom aqui e ficou incrível. Vai lá conferir a TRD E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma das novidades que eu posto aqui. A gente fala sobre maquiagem, a gente fala sobre beleza, a gente fala sobre moda, a gente fala sobre muita, muita, muita coisa aqui nesse canal. Então já se inscreve pra não perder nada. E claro, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não vai guardar só pra você não, viu? Comenta aí embaixo se você já viu essa make no Instagram e se você vai tentar reproduzir ela. Eu acho que com um pouquinho de paciência, todo mundo Consegue. E com tudo isso dito, eu acredito que nós estejamos chegando ao finalzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!